O governador Ibanez, gente, é, vetou o projeto que cria a Praça Marielle Franco, a vereadora do PSOL, que a gente sabe aí foi assassinada no Rio de Janeiro em 2018. O veto foi publicado aí ontem, né, Gabriel? Como é, é que é? Foi publicado ontem numa edição extra do Diário da Câmara, Mafê? Pegou muita gente surpresa. Agora, segundo o governador, esse projeto não tem interesse público. Vamos ver então agora na reportagem. O ponto escolhido para acolher a Praça Marielle Franco fica nessa área do setor comercial sul, perto da Galeria dos Estados bem no coração da cidade. A criação da praça foi aprovada em novembro pela Câmara Legislativa. Ontem, o governador vetou totalmente o projeto. Ele alega que não há relação entre o nome da vereadora e o Distrito Federal. E diz que a tradição é homenagear pessoas que tenham servido diretamente à comunidade do DF. O autor do projeto, deputado Fábio Félix, rebate os argumentos e diz que agora vai tentar derrubar esse veto para manter a praça. Marielle Franco era uma mandatária eleita com quase 50 mil votos no Rio de Janeiro e foi assassinada durante o exercício do seu mandato por defender as suas posições e isso é grave numa democracia. Outro argumento do deputado é que existem sim homenagens a pessoas de fora de Brasília aqui na nossa capital. Uma delas é a Praça do Cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. É uma praça que fica perto da administração de Ceilândia, criada em 1998, ano da morte dele. E ao redor do mundo foram feitas diversas homenagens a Marielle Franco. Por exemplo, Paris tem um jardim de 2.600 metros quadrados, com o nome da vereadora assassinada. E em Lisboa, foi aprovado um projeto para uma rua da cidade também levar o nome dela. Pois é, Gabriel. Então a Câmara pode derrubar esse veto? Como é que é pode, isso? Pode, então. A Câmara precisa da maioria absoluta. Significa o quê? 13 votos, que é metade dos deputados, mais um voto. Ah, então pronto. É Vamos esperar aí. agora, então, as cenas dos próximos capítulos. Combinado, Mafi. Obrigada, tchau, querido. Tchau, tchau.